ao nosso bom Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, ao vivo mais uma vez, para a glória do nosso Deus, para a glória do Todo-Poderoso Deus, amém, em nome de Jesus, graças a Deus. Pega sua Bíblia, irmãos, vamos começar a leitura da Palavra de Deus nessa noite, a nossa madrugada do no Reino, em nome de Jesus, para a glória de Deus abra sua Bíblia no Salmo 127 em nome de Jesus aleluia glórias a Deus Salmo 127 irmãos. em nome de Jesus que a paz que excede todo e qualquer tipo de entendimento possa estar sobre nossa vida não só hoje, mas por toda a eternidade. Se você crê e se você recebe a paz que excede todo entendimento, diga amém, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Enquanto você pega a sua Bíblia, irmãos, em nome de Jesus, eu peço a você que faça aí a grande obra do evangelista, faça essa obra do evangelista. Eu falo que é obra do evangelista porque você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus. E o que é a obra do evangelista? É você, em nome de Jesus, clicar aí no botão do like, deixar um like que ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda muito porque o YouTube vai divulgar o vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas vai ter acesso à palavra de Deus e esse momento de comunhão que a gente tem aqui, com o nosso Deus, amém? Que para mim é muito valioso, principalmente nos dias que nós estamos vivendo em que as pessoas estão cada vez mais longe, mais distantes de Deus, vivendo somente o, no seu próprio entendimento, vivendo somente segundo os seus conceitos e deixando realmente de lado a Palavra de Deus, amém? Então faça algo do evangelista, clica no botão do like, compartilha o link da live essa é a grande obra evangelista que você faz e também deixa um comentário uma, uma sugestão uma, uma crítica também uma, uma pergunta acerca do texto que nós vamos ler nessa noite conta um testemunho, mas deixa aí um comentário para engajar com a gente interagir com a gente que em nome de Jesus ajuda bastante essas três obras evangelistas que eu estou te dizendo, deixar o um comentário compartilhar o link da live e deixar um like e se não for inscrito, também se inscreva se junte a nós, seja também o embaixador do reino, em nome de Jesus, amém? Bom, dito isso, abra sua Bíblia, no Salmo 127, para a glória de Deus, aleluia. Se você não tem uma Bíblia, o texto que nós vamos ler nessa noite está na descrição do vídeo, que é o Salmo 127, são apenas cinco versículos, mais cinco versículos poderosos da Palavra de Deus, amém? E antes de nós lermos a Palavra, vamos orar, pedir a Deus sabedoria, graça, entendimento, paz, um só Espírito em nome de Jesus, vamos orar, Senhor Deus amado, Deus de misericórdia, graças te damos, ó oh Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó oh Pai, e podermos ter o privilégio, Senhor Deus, de ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, Senhor, interagir com os irmãos aqui nesta live. Ô oh, Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Pai querido, Pai Santo, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, que a Tua Palavra, como sempre, Senhor Deus, seja alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa mente, nos trazendo saúde, paz, sabedoria, resiliência, entendimento. União, Pai querido, força, amor, fé, nos enche, nos capacita na tua presença, Pai Santo. Em nome de Jesus, aonde quer que estejam neste momento, unidos em oração conosco, Pai. o Senhor nos una, Senhor Deus, numa só fé, numa só esperança, num só batismo, num só Deus, num só mediador. Aleluia, num só amor, numa só comunhão, no teu Espírito Santo, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Visita cada coração nesta noite, visita cada coração nesta madrugada, repreenda todo mal, Senhor, repreenda todo espírito maligno, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Repreenda todo mal, acampa Teus anjos ao nosso redor, Pai, nos dando livramento de todo mal, Senhor. Proteja, Senhor Deus, a nossa casa, os nossos bens, a nossa família, repreenda toda obra maligna, Senhor Deus, repreenda todo mal do coração do homem sanguinário, do homem mau, Ô oh, Pai Santo, em nome de Jesus, como o Senhor diz na tua palavra, que nós vamos ler nessa noite, se o Senhor não guardar a casa em vão vigia a sentinela. Então necessitamos, ó oh, Pai, da Tua mão poderosa, nos guardando de todo mal. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Graças ao bom e glorioso Deus. Amém? graças a Deus, vamos ler a palavra pega a sua bíblia ou <risos> abra aí o link da descrição e vamos ler a palavra de Deus que diz assim, Salmo 127 Aleluia Salmo 127 diz assim, se o Senhor, ou seja se Deus não edificar a casa em vão trabalha os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme, aleluia, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não sendo confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Graças a Deus. O Salmo 127, o Salmo de Salomão, o rei Salomão, o rei mais sábio aí que pisou nessa terra, é lógico que é o rei com letra minúscula, não é o rei dos reis, mas depois de Jesus Cristo foi o homem mais sábio, segundo que nós temos relato na história bíblica e na história do mundo, que é o rei Salomão, o homem muito sábio que pediu a Deus só, só de ter pedido a Deus sabedoria já é provável que ele já tinha em seu coração um resquício de muita sabedoria porque a palavra de Deus segundo o próprio Salomão diz e a pura verdade que o início da sabedoria é temer a Deus, o primeiro passo para ter sabedoria é temer a Deus então eu sempre digo que se a pessoa pode ter o um entendimento de tudo neste mundo falar muitas línguas e ter todos os dons e ter é, muitas riquezas, mas se não tiver temor de Deus, ele não passa de um tolo. Né? Salomão diz isso, Salomão também menciona algo a esse respeito. E nesse texto Salomão está dizendo, a sabedoria que Deus lhe deu, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero deixar esse texto do primeiro versículo por último. Então nós vamos fazer uma forma diferente nessa noite. Nós vamos começar pelo versículo 2 e eu quero terminar com o versículo 1. O versículo 2, Salomão diz assim, Inútil o será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. Perceba que Salomão está dizendo que é inútil você levantar de madrugada, ou seja, é inútil você se esforçar em acordar cedo, dormir tarde, ou seja, você fazer longas horas de trabalho, comer o pão de dores, né? o meu bom, aquele pão suado ali, aquele pão que você ganhou com, uma, com muita labuta, com muito trabalho, e inútil tudo isso. Por que, que ele diz que isso é inútil? Porque de nada adianta nada, isso, isso tudo se você não tiver o que está descrito no final do versículo, que Deus suple, os seus amados, enquanto dorme. Deus suple, no suple, ou seja, ele, aqui está escrito, tá, tá, essa tradução está suple, mas em outras traduções está que é, guarda ou, protege não é a palavra correta, não esqueci agora a palavra específica ali, mas ele é como que está dizendo que, até quando dorme, aleluia, os amados de Deus, os filhos de Deus, os justos de Deus. E quando a palavra de Deus chama uma pessoa de justa, de Deus, não quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa justa. Preste bem atenção, porque Jesus disse que não há um justo sequer sobre a terra. Mas, pela misericórdia de Deus e hoje, pela cruz do Calvário, nós somos justificados, por isso somos chamados de justos. Então, Salomão está dizendo que tudo isso é inútil, porque Deus não é que ele está dizendo que você trabalhar muito. Glórias a Deus, tivemos um contratempo aí, irmãos, rapidamente a internet deu uma caída, mas já estamos de volta para a glória do nosso Deus. E como eu estava dizendo, Salomão diz aqui, que o nosso esforço todo será inútil se a gente não levar em conta que Deus supre, nos supre até quando nós estamos dormindo. Nós temos que ter esse entendimento. Ele está falando que é inútil você fazer, que você não deveria fazer isso, mas que você tem que ter em mente que Deus supre as nossas necessidades. E ele ainda diz mais, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então ele está falando aqui da herança do Senhor, que são os filhos, que são frutos do ventre, que é um, o nosso galardão, ou seja, a nossa recompensa, é a herança de Deus os nossos filhos. Então ele está dizendo que os nossos filhos é bênção do Senhor porque é herança de Deus, e no versículo 4 ele diz que como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da nossa mocidade, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, pois senão um será confundido quando falarem com seus inimigos às portas, então Salomão está falando que Deus supera nossas necessidades, Salomão está dizendo que os filhos são herança do Senhor e é benção para a nossa vida. Apesar de que hoje, é até difícil de eu falar isso, porque dependendo do que eu falar aqui, isso pode ser até restringido, mas como que eu vou explicar isso aqui para você entender? É, hoje no mundo existe... Através das mãos do inimigo das nossas almas, um... Como que eu vou dizer? Eu tenho que escolher palavras aqui para falar, porque realmente... Se você falar explicitamente, é restringido. Mas... para um bom cristão que lê a palavra de Deus e que entende as profecias bíblicas e tá a par de tudo que tá acontecendo e não está dormindo... Percebe muito bem que hoje... Há uma ação muito forte do inimigo nas nossas almas para que, para que o povo não venha ter filhos. Isso acontece em muitas partes do mundo, acontece ao nosso redor, em outros países isso é, mais, isso é muito mais acirrado, né? e infeliz... graças a Deus nós moramos aqui no Brasil, que é um não é tão apertado assim, mas mesmo assim ainda se vende a ideia de que um filho não é um bom negócio. Mas, pela palavra de Deus, nós sabemos que filho é herança de Deus. Filho é bênção do Senhor. Porque, é, como é que eu vou dizer? É, é mantamento de Deus. crescei vos e multiplicai-vos e enchei a terra. É um propósito de Deus que o homem faça isso, né? Aí alguém fala assim, ah, mas é muito difícil criar filhos nos dias de hoje e tal, que não sei o quê. Mas Davi vai dizer, deixar bem claro que ele foi velho, ele foi moço e ele é velho e ele nunca viu um justo passar necessidade nem a sua descendência mendigar o pão. Então tudo aquilo que você faz dentro dos princípios e dos propósitos de Deus, você pode ter certeza que vai se cumprir o que Jesus disse, que Deus supre as nossas necessidades. Aleluia! Com certeza, com certeza. E ele está dizendo que esses filhos são como flechas da mão de um valente. São os filhos da nossa mocidade. Porque realmente são... são ali depois aliados que você vai ter para te ajudar na sua jornada, na sua velhice, né... E ele termina dizendo que bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvojava, ou seja, que tem muitos filhos, pois não será confundido quando falarem seus inimigos às portas. Então perceba que Salomão fala muito bem do homem, que bem-aventurado o homem que tem filhos, que tem muitos filhos, que é herança do Senhor, que é bênção de Deus, e que Deus realmente supre as necessidades e que se é o um princípio de Deus, Deus ele supra necessidade, quando você faz algo que é fora do princípio de Deus, que é fora dentro dos planos de Deus, você pode ter certeza que talvez ali você esteja só naquele seu empreendimento, mas quando você faz algo que é dentro dos princípios, do mandamento de Deus, você tem o apoio do Todo-Poderoso, isso não falha, isso realmente não falha, e filhos é um princípio de Deus, é herança, é bênção de Deus, Agora, voltando ao versículo primeiro, que Salomão diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Perceba que, que ele está usando uma edificação, uma casa que está sendo, ele está fazendo aqui a analogia de uma casa que está sendo construída, que está sendo edificada, que está sendo levantada. Colocando as suas bases, fazendo as suas paredes, depois os telhados, uma casa que está sendo construída. Ele está dizendo: esses edificadores, esses que trabalham nessa edificação desta casa, se não tiver o Senhor como edificador, não que Deus vai fazer tudo por eles, mas eles edificando, não tiver Deus também como edificador desta casa junto com esses trabalhadores, em vão é o seu trabalho. Aleluia. E perceba que ele está falando de uma casa. É, e quando a Bíblia fala de casa, tá se referindo a uma família. tá se referindo a algo que eu disse no começo, que é um princípio de Deus, que é a família. E Deus diz para Salão, quando chama Abraão, ele diz, Abraão, em ti, ou seja... Através do meu povo, do povo da, da um numerosa nação que virá, de, a, que virá a partir de você. Bendita será todas as famílias da terra. Então há uma promessa de bênção sobre todas as famílias da terra. Aleluia. E aqui Salomão está dizendo que esta família, esta casa, esse edificador que talvez seja ali o chefe daquela casa, ou o cabeça daquela casa, ou o pai de família, ou o pai ali, que edifica esta casa, se ele estiver fazendo só, se não for Deus junto com ele, praticamente edificando esta casa, em vão ele faz esse edifício, porque não será sólido, não será firme, será ruinoso, será será feito, como Jesus disse, uma casa sobre a areia, não está sobre a rocha. Não tem Deus como edificador, não tem Deus como aquele que sustenta aquela casa. Com certeza, esta casa pode ter uma grande probabilidade de não ficar de pé. Pode ter uma grande probabilidade de ir à ruína. E Jesus diz no Sermão da Montanha que aqueles que não ouvem as palavras as suas palavras e as pratica, é comparado a um homem insensato que faz a sua casa, edifica a sua casa sobre a areia e vem a tempestade, vem a enxurrada, vem a torrente, vem os ventos, e derruba aquela casa, e é interessante que Jesus usa a palavra grande, ele diz assim, grande é a ruína, grande é a queda desta casa, porque não tem alicerce na palavra, e aqui Salomão está dizendo que essa casa não estiver edificada com Deus, não tiver Deus como edificador desta casa. Em vão, esses trabalhadores estão trabalhando porque esta casa está fadada à ruína. E ainda diz mais, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela se o senhor não tiver como guarda, se o senhor não tiver com seus anjos acampado, você pode ter um exército, o melhor exército do mundo armado até os dentes para te proteger, que em vão vigia esse exército, você pode ter os melhores guarda-costas, você pode ter todo o dinheiro do mundo para poder contratar os melhores guarda-costas do mundo para te proteger, se Deus não guardar, em vão vigia os guarda-costas, em vão vigia a sentinela, em vão vigia os soldados, em vão vigia o exército, em vão vigia, em vão, em vão é, câmeras de vigilância, nada disso vai funcionar, se o Senhor não for o guarda, se o Senhor não for aquele que guarda, aleluia, aquela casa, aquela cidade, então perceba que Salomão está dizendo, ele dá aqui dois exemplos, a edificação de uma casa e o guardar, o vigiar, o proteger uma cidade. Perceba que nas duas situações ele está dizendo que se não tiver o Senhor, se não tiver Deus, aleluia, como não o apoiador, mas aquele ao qual está edificado com os seus princípios da sua palavra, e ele estando ali, se ele não estiver ali, é em vão tudo isto Então, isso me leva a entender que Salomão está querendo dizer aqui que tudo que você for empreender na tua vida, se Deus não estiver em primeiro lugar, em vão é o teu projeto. Seja o casamento, seja um projeto de uma de uma casa, como está escrito ali, seja o projeto, um projeto financeiro, seja um, um projeto de, de, de uma empresa que você quer montar, seja qual for o projeto que você esteja empreendendo, que você esteja é, articulando, que você esteja pensando em fazer ou já está construindo, seja o que for que você esteja tentando empreender, se o Senhor não estiver junto, nada vai adiantar, em vão você vai trabalhar, perceba que é, Moisés, que a Bíblia vai dizer que, era o, que não houve profeta como Moisés, nem antes e nem depois, e Moisés em certo momento ele disse, Senhor, o negócio estava tão difícil, ele disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui, não é quando eles saíram do Egito, nem quando foi passar o Mar Vermelho, eles já estavam já no deserto, e aconteceu ali um problema, que eu não me lembro agora de cabeça, mas Moisés vira para Deus o e diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção diante de todos os sinais que ele fez, que dele viu Deus fazer no deserto, no Egito e também na sua vida. Antes do Egito, antes do, de, dele fugir para o deserto e tudo acontecer, em toda a sua vida, tudo que ele viu Deus fazer, ele, ele teve a convicção de, de que se Deus não for com ele, nenhum dos seus empreendimentos tem a possibilidade de dar certo ele precisa da mão poderosa de Deus junto com ele. perceba que Davi quando peca ele vai pedir perdão a Deus ele não pede a Deus Senhor não tire de mim o meu reino Senhor não tire de mim o meu trono e minhas riquezas não tire de mim a, a minha família não tire de mim ele não, ele não pensou em nada material ele disse Senhor não tire de mim a tua presença não tire de mim o teu santo espírito aleluia só faltou o David, só, com certeza nas entrelinhas era o que ele estava querendo dizer, Senhor, o senhor pode tirar tudo o que o senhor quiser de mim, mas não me abandone, não me deixe só, porque Davi tinha certeza, ele tinha convicção, desde a sua mocidade, desde criança ele sabia que sem Deus, sem a mão poderosa de Deus junto com ele, tudo que ele fosse fazer não teria possibilidade de dar certo. Davi nunca saía para uma batalha sem antes consultar a Deus. E o primeiro empreendimento que ele tentou fazer sem consultar a Deus foi o, a lástima que aconteceu, que a gente sabe o problema que ele teve de adultério com aquela mulher com baticeba, a mulher do soldado. Porque ele estava no momento que ele achou que ele estava por cima, né? Ele, a Bíblia diz que era tempo de os reis sair para as batalhas, para as guerras, e ele não saiu, ele ficou no palácio à toa, e a Bíblia diz que ele acorda tarde, ou seja, quem acorda de tarde, porque não tem nada para fazer, dormindo de tarde, acordou de tarde, não tem nada para fazer, e há um ditado muito certo que diz que mente vazia a oficina do diabo, e o que aconteceu? Ele vê uma mulher, se encanta por ela, não pede direção de Deus e foi o um fiasco, foi a lástima que aconteceu e ele teve que carregar o, a retaliação daquele pecado por toda a tua vida, porque Deus disse para ele, Davi, eu te perdoo, mas a espada não sai da tua casa, aleluia, tem muitas coisas que a gente faz na nossa, na nossa vida, infelizmente nós somos perdoados por Deus, mas os, como que eu vou dizer, as suas consequências, a gente tem que arcar com elas até os últimos, as últimas consequências, essa é a verdade a verdade, a, a nossa responsabilidade, nós temos que arcar com ela até sanar de uma vez por todas. Deus nos perdoa, mas a gente tem que arcar com as nossas responsabilidades. E foi o que aconteceu com Davi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tanto Davi como Moisés, até mesmo Salomão também, para Salomão, é, Sansão também aconteceu a mesma coisa. Quando ele se viu apertado ali, os seus olhos vazados, sem força, preso, se feito de palhaço, medo dos seus inimigos, a quem ele se pediu socorro? A quem ele sabia que sem ele não era nada? Ele pediu socorro a Deus, ele disse: Senhor, pelo menos desta vez, me dê força para que eu consiga pelo menos vingar, pelo menos um dos meus olhos. E assim se fez. Ele Deus ouviu sua oração, lhe deu força novamente. E a Bíblia vai dizer que na sua morte ele matou mais pessoas do que na sua vida e assim cumpriu o propósito de Deus na vida dele que é de libertar Israel dos filisteus de uma forma que não era o plano de Deus porque ele procurou com as suas próprias mãos mas o propósito de Deus foi cumprido, mas o que eu quero dizer aqui é, é que não só Salomão, mas como todos muitos homens de Deus dentro da Bíblia sabia muito bem, tinha plena convicção, Paulo também diz, sabia disso, fala isso várias vezes se Deus não é conosco, se Deus não estiver com a gente nos nossos empreendimentos, em vão é o nosso empreendimento, em vão é o nosso trabalho, em vão é a nossa labuta. Inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de doze, é inútil tudo isso se Deus não estiver conosco. Amém? Aleluia. Por isso que Jesus disse, procurar em primeiro lugar o reino dos céus procurar em primeiro lugar a Deus, procurar em primeiro lugar os princípios do Senhor na nossa vida, que as demais coisas, aquilo que a gente almeja no nosso coração neste mundo, as demais coisas, vai ser acrescentada essa é a promessa, essa é a matemática de Deus, você procura ter Deus nos seus empreendimentos, procurar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas, os seus sonhos, aquilo que está dentro do propósito de Deus e dos princípios de Deus, vai se cumprir, vai ser acrescentado, mas infelizmente a gente quer fazer a matemática ao inverso, procurar primeiro as nossas, as nossas vontades para depois fazer a vontade de Deus. E Tiago vai dizer que nós não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós pedimos para os nossos próprios deleites. Aleluia! Então que nós possamos ficar com essa palavra nesta madrugada. Todo o teu empreendimento, Seja casamento, seja edificar uma casa, construir uma, uma empresa, seja o que for que você esteja empreendendo, Deus tem, tem que ser o primeiro empreendedor. Ele tem que ter ser o teu sócio nesse empreendimento. Porque aí a probabilidade de dar certo, se estiver dentro dos desígnios, das vontades de Deus e, e os princípios do Senhor, vai dar certo em nome de Jesus, amém, tendo Deus junto conosco, amém, graças a Deus, se você crê assim, diga amém, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, se você tem alguma pergunta para fazer a respeito do texto, ou se não concorda com alguma coisa que foi dita, eu peço a você que escreva nos comentários, que eu vou responder é... Agora, ou depois, né, gravado, eu respondo as perguntas dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Faça aí suas perguntas, as suas dúvidas, deixa aí nos comentários em nome de Jesus. Que eu respondo agora ao vivo ou depois gravado. Mas com certeza eu respondo a todas as perguntas, a todos os comentários. Amém? E mais eu peço a você que faça a obra do evangelista, clica no botão do like, é, compartilha o link da live, deixa aí um comentário, faça essa obra do evangelista, nos ajude aí a levar a palavra de Deus, o maior número de pessoas possíveis em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, não importa o vaso, importa a palavra que sai de dentro do vaso, amém? então a palavra de Deus ela não volta vazia ela alimenta para nossas para nossa alma e nós como embaixadores do reino de Deus na Terra nós temos a responsabilidade de propagar a palavra de Deus até os confins da Terra usando a internet seja pessoalmente seja o que como for temos que usar tudo que todo recurso que tiver nas nossas mãos para propagar a palavra de Deus e você clicando no like você está fazendo isso você compartilhando o link da live, você está fazendo isso, você deixando um comentário, interagindo com a gente, você está fazendo isso, com certeza, fazendo uma grande obra de um evangelista, amém? Graças a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia, <risos> graças te damos, ó oh Deus, por esta palavra, que o Senhor seja conosco, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Repreenda tudo mal. Que o Senhor seja o nosso, nosso edificador, o nosso guardador, o nosso empreendedor. Seja o que for que nós formos empreender, oh, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, Pai. Tu conheces, Senhor Deus, os sonhos de cada um que está orando conosco neste momento. Tu conheces os meus sonhos, Pai. Tu conheces o sonho da minha família. Tu conheces o sonho dos teus filhos, ó oh Deus. Então vasculhe os corações nesta noite, nesta madrugada. Repreende toda angústia, todo mal, toda depressão, toda ansiedade, repreenda tudo que não provém de ti, Pai querido. Que teu Espírito Santo nos traga paz, saúde, sabedoria, resiliência, Saúde física, mental e espiritual na tua presença. Pai querido, Pai Santo, sejas tu conosco, Pai. aonde quer que nós colocarmos a planta em nossos pés, nos livramento de todo mal, Pai querido. E o empreendimento que nós tivemos fazendo, Deus. Se não for da tua vontade, que o Senhor nos avise para que nós possamos mudar de rota, Senhor. Para que nós possamos mudar de empreendimento e ir em direção àquilo que está dentro dos seus desígnios, dentro da Tua vontade, dos seus princípios, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Mas aquilo que nós estamos empreendendo, se não estiver fora dos Teus princípios, se não for, Senhor Deus, nada ilícito, mas se for algo digno, Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa, e nos ajude, nos dê sucesso, nos dê vitória. É que eu Te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças ao bom Deus, em nome de Jesus. Se você crê? Diga amém. Em nome de Jesus, o Senhor está conosco em todo empreendimento que nós fomos tentar a fazer. Bom, no mais, espero bom. você amanhã às 23h56 na nossa madrugada no reino. Domingo estaremos aqui às 6h10 com o nosso jejum com palavras do reino, em nome de Jesus. Mas antes disso, ainda, amanhã ainda é sábado, né? Amanhã não já é sábado, nós né? estamos na madrugada. Então espero você às 23h56 na nossa próxima madrugada no reino, em nome de Jesus. Que a graça e a paz que excede todo e qualquer tipo de entendimento e as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos os filhos de Deus na face desta terra que aguardam a vinda do nosso mestre Jesus de Nazaré e aquele que crê, diga e escreva aí amém em nome de Jesus amém Senhor graças ao bom Deus aleluia graças a Deus fica na paz, espero você na próxima. Que Deus abençoe.